Para sempre 21, concha, livro do ano, você sabe que marcas são essas? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, o mensageiro da brilhagem, seu professor de inglês online, já vai deixando o like aí para você ficar feliz, todo mundo ficar feliz e assiste esse vídeo até o final porque eu vou te falar sobre 10 marcas que você vai traduzir para o português e com certeza você vai se decepcionar muito. Nós vemos muitos vídeos aqui no YouTube ensinando a pronúncia de marcas em inglês, mas eu vou fazer o contrário, não ensinar a pronúncia, mas sim os significados. Você já parou para pensar os significados de muitas marcas americanas, britânicas, enfim, em português? Já parou para pensar nisso? Mas eu quero já avisar para você que esse vídeo vai te decepcionar muito. Beleza? Tipo aquela canção bonita que você escuta em inglês, né? Toda romântica, não sei o quê. E quando você vai ver a tradução, é aquela safadeza que só, né? Já aconteceu isso? Pois é, isso pode acontecer agora. Vou te frustrar. I'm sorry about that. Primeira marca. First brand. Porque marca em inglês é brand, você sabe, né? Então a primeira brand é a seguinte. Victoria's Secrets. Victoria's Secrets, uma marca famosa né, pelos sutiãs, os cremes e calcinhas e tudo mais. Victoria's Secrets nada mais é do que os segredos da vitória. Segredos da vitória. Já imaginou? Você, ah, eu tenho uma calcinha dos segredos da vitória. Ah, eu só passo creme, é segredos da vitória. Né? Minha mãe se chama Vitória, então pra mim tá tudo bem. Pra minha mãe também, tá o nome dela é famoso. Vamos lá, próxima marca é Cat. Yeah. Gap, famosa pelos, pelos moletons, né, aqueles busão e tudo mais. Eu tinha um, mas sei lá o que aconteceu com ele. Gap, na verdade, significa vão. Vão, é isso mesmo. Então, por exemplo, entre o trem e a plataforma, você tem ali um, um gap. Tem um vão ali, né? Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Então, é isso que significa. Ah, estou usando... O moletom da vão Me abençoa se colocasse isso em português Vão É bizarro, né? No mínimo, então na próxima vez que você ver alguém usando Guess, Você vai lembrar de mim Aliás, vai lembrar do vão A próxima brand é Guess. Gas Eu tenho algumas roupas da Guess, né? Que, que eu parcelei 30 mil vezes Gas Tem dois significados, aliás Ou pode significar pensar, achar, né, tipo, I guess so, ou também pode significar adivinhar. Inclusive, lá no meu Facebook, na minha página, se você não curte, inclusive, vai lá, curte, que tem mais dicas de inglês lá, tem um joguinho que eu faço chamado Guess Who. Guess Who, significa adivinha quem é, adivinha quem é, então esse guess está como adivinha. E eu acho que é provavelmente essa mesma definição que a marca quis passar. É tipo, adivinha. É né? tipo, adivinha o que você vai usar, adivinha o que eu tenho para te oferecer. Alguma coisa do tipo, eu acho, né? Não sei se também é pensar, whatever. Depois eu, eu pesquisei, qual, o Flash coloca aí na tela para vocês. Mas guess significa adivinhar ou pensar, achar. Decepcionante, né? <música> Próxima marca é... esqueci. Ah, essa aqui é famosa, essa aqui é muito famosa, que é a Apple. Apple, sabe o que significa Apple? Provavelmente sim, né? É a maçã, que o símbolo da marca já diz tudo, né? Maçã. Mas tem muita gente que não sabe, inclusive, né? Por incrível que pareça. E tem muito, muita gente que fala, pronuncia errado a marca, né? Fala Apple... Ou, sei lá... Apple. Apple, é verdade. Apple. Né? Mas não, gente, é Apple. Essa é a pronúncia uhum. correta. E Apple significa maçã. Aliás, como é que surgiu a ideia de colocar o nome dessa marca de Apple? Onde surgiu? Você a sabe? Ver, o Steve Jobs achou sofisticado e na lista telefônica vinha antes da Atari. Profundo, né? Profundo, <risos> né? Temos aqui o Flash, que é cultura, pessoal. Flash é cultura, além ah. de, de tele, é cultura, muito bem. Aliás, fazendo um gancho aqui com Apple, a cidade de Nova York tem um apelido, que é a uh, Big Apple, ou seja, grande maçã. Sabia disso? Coloca aí depois no Google. Uh, The Big Apple ou Big Apple, alguma coisa assim. Você vai lá ver a cidade de Nova York. Eu acredito que eles imaginam que Apple seja uma fruta mais... Uma, sei lá, é, não posso dizer assim. É fruto da criação fruto da criação. Uhum. Uhum. É verdade. Então, em Nova York também, né, que se cria muita coisa lá, né, a cidade menina dos olhos, né? Aliás, menina dos olhos em inglês é The apple of my eyes. As menina, a menina dos meus olhos. Sabia disso? Quando você vê, nossa, aquela pessoa, aquele objeto é a menina dos meus olhos. Falava muito essa expressão antes, né? Hoje já ninguém fala mais. Mas isso em inglês é the apple of my eyes. So you are the apple of my eyes, learners. You are. A em é crush. Crush. <risos> Tradução para the apple of my eyes. Crush. Muito bem. Próxima brand é a seguinte. A próxima marca vai para a Lini, minha esposa, e para a Aninha, que é a esposa do Flash. É a marca Forever 21. Ai, meu bolso! <risos> Forever 21 significa algo como para sempre 21. Remetendo aí a idade, né? Para sempre 21 anos, a pessoa sempre vai ficar jovem, com as roupas que a marca oferece, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã, dele será, dele será, dele será. Não é muito bem isso que a gente vê por aí, né? Mas enfim, Forever 21, para sempre 21, para sempre 21 anos de idade, alguma coisa nesse sentido. É mulherada, vocês compram na Forever 21? Yes or no? Mulherada aqui, ó, deixa nos comentários o que vocês mais compram lá. E coloca é inglês, hein? I buy e o nome da roupa aí do que vocês compram, beleza? Antes de eu ir para a próxima, eu quero saber, você já se inscreveu neste canal? Já já ativou ele, o belzinho? Beleza. E já deu o like para ficar feliz, como eu falei no começo do vídeo? Yes muito bem, podemos continuar. Let's move on. Meu Deus, que a gente não faz, né? O povo se inscrever e dar like para ficar feliz. Próxima brenda é a seguinte, Shell. Você que tem carro, já com certeza já abasteceu num gas station, num posto de gasolina, que é Shell. Shell significa, como o próprio símbolo já, já induz você a pensar, que é concha. Concha! Aliás, você percebeu que esse símbolo era uma concha? Shell, então quando você vai no mar, por exemplo, você tem lá várias shells, várias conchas, né? Então shell ficou, ah, vou abastecer ali na concha, né? o, A gasolina ali na concha tá cara, olha. O, o mas... símbolo shell, ele, ele remete à gasolina porque o cara tava fazendo exploração de concha para vender concha, mas ele achou petróleo, aí ele fez a gasolina, Shell. Muito bem. em Londres. Mano, o <risos> Aliás, Flash, você deveria colocar isso no seu canal, hein? Não é verdade. Ué, faz vídeos explicando o porquê das coisas. Aliás, pessoal, tem o um link aqui na descrição do canal do Flash, beleza? Vai lá e conhece. Próxima marca, vamos falar de dinheiro, ok? Vamos falar de banco, que é o banco da cidade. É o banco da cidade. O Citibank, né? ou Citibank, que algumas pessoas falam. Só que se você perceber a escrita, cidade em inglês é city com Y, certo? E aí nós temos city com I. Na verdade, eu não sei muito bem porque eles não colocaram com Y, mas eu acredito que foi para a criação de uma marca. né? como se fosse uma licença poética para você errar na escrita para formar ali uma marca. Né? Isso acontece bastante em canções, né? em, em poesia e agora na marca aí. Né? Então seria o banco da cidade. Apesar da escrita não estar com Y, beleza? Banco da cidade. Banco da cidade. Próxima marca, Facebook. Facebook. Que você com certeza tem e vai me seguir lá no Facebook, vai seguir a minha página e fazer o joguinho Guess Who e tudo mais. Facebook significa o livro de rostos. É rostos ou rostos que fala? Acho que quase caiu. É rostos. <coughs> rostos? É. Ah, então, né, tá. Quando abre o som, fica rostos, por exemplo, por causa de ovo, ovos, é plural metafônico. Quando não muda para ó, é, não é metafônico, entendeu? É rosto mesmo. Entendi. Oh, quem diz que português não é difícil, hein? <risos> livro de rostos, muito bem. Porque a ideia é que seja um, um livro, virtualmente falando, com várias pessoas, né? Com várias carinhas ali, ó, várias faces, né? Face, rostos. E aí, o pessoal treta sobre política e fala da mãe um do outro, e fala do time, e vai a Corinthians pra lá, e chupa daqui, e ele não pra lá, ele sim pra lá, e a treta está formada. Devia ser Fighting Book, ou seja, o livro das tretas. E já que nós estamos falando de redes sociais, vamos continuar com mais uma brand, mais uma marca que você talvez não tenha percebido, mas também tem um certo significado aí, que é o YouTube. YouTube. YouTube significa você, you, no tubo. Tube. Já parou pra pensar nisso? YouTube. Porque quando começou essa coisa toda de YouTube, né, os computadores eram aqueles de tubão, né? Ou eles fazem uma alusão com o um tubo na tela, né? Você no tubo. Beleza? Então, ó, YouTube, você no tubo. E mais uma rede social aqui, que é o Twitter. Twitter. Se você pega a palavra tweet, que é o que uma pessoa escreve quando faz um post, ela faz um tweet ali, né? Ah, eu deixei um tweet ali pra você. Tweet, na verdade, é o som que o passarinho faz. Aqui no português a gente fala que o passarinho fala... faz... fala, né? Faz piu. Piu, piu, piu. No inglês o passarinho não faz piu, ele faz tweet. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Então, quem faz tweet é o Twitter. Ou seja, é como se fosse um, sei lá, um piador, sei lá se essa palavra existe, é a é, é o, o pessoa, o objeto animal, enfim, que faz aquela ação de tweetar. Entendeu o que dizer? Então é como se fosse o piador, uh, o negócio que faz o tweet. E a última aqui, essa pra mulherada, é a marca Michael Kors. Michael Kors, você sabe o que significa Michael Kors? Você sabe, Flash? Não. Não? Sei não, sei não. Significa Michael Kors. What? É o nome do cara. É o nome, meu Deus! <risos> Carlos Alberto, Carlos Alberto! Essa foi uma piadinha infame, I'm sorry. Você ficou até aqui nesse vídeo, pra eu ver, até o ponto desse vídeo pra eu ver essa piada. I'm really sorry. Sorry about that. Mas essa loja vende bags, né? Vende bolsas e tudo mais. Então, ó, perdeu bag aí, bolsa, beleza? Quais outras marcas vocês gostariam que eu falasse mais aqui a tradução em português? Coloca aqui embaixo nos comentários também. E presta atenção que o seu comentário pode aparecer no final deste vídeo e do próximo, hein? Então não deixe de comentar, me pede de o saco, comenta um negócio legal na brilhagem total que eu vou colocar aqui no final dos vídeos. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, mas lembrem-se, see you around. Bye!